Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre o iSCSI MultiPath e como configurá-lo no VMware ESXi. Bom, se você usa o protocolo iSCSI, você precisa ter mais de um caminho para se conectar ao storage. Por quê? Imagine que seu storage está lá em produção e de repente acontece alguma coisa com esse cabo de rede, alguém tropeça, sei lá, é, alguém mexe no fundo do, do servidor e aquele cabo solta, você vai ter problemas, você vai ter um downtime porque as máquinas vão parar, você terá problema nas máquinas virtuais tipo com o IP disco e imagine aquelas que estavam escrevendo, tipo um banco de dados fazendo um insert ou uma outra aplicação estava gerando dump ou alguém subindo arquivos importantes, aquilo vai ser perdido não tenha dúvida. Aquilo vai dar merda. Vai parar tudo. Você vai ter o um Murph em modo randômico. Você vai ter vários problemas que você não sabe como resolver. Bom, então, por que configurar o Sqlz MultiPath? Você vai ter aumento na largura de banda, porque agora você vai ter duas ou mais interfaces. Recomendamos fazer com duas. E vai ter redundância, failover. Então, o que é isso? Se uma interface cair a outra vai assumir a responsabilidade da outra é importante você ter isso porque nessa situação se, um, a inter se uma interface fica down e a outra tiver up então está tudo ok o que vai acontecer é que vai ficar um pouco mais lento entretanto você não vai perder as conexões então, visto isso vamos configurar o ASCUSI MultiPath ou MPIO, VMware, Vamos lá. Vamos vem aqui no, no host. Vamos em configuração. E temos aqui o vSwitch convencional. né? Quando você instala, ele já coloca isso aqui. É, a gente vai aqui em adicionar rede. VMkernel. Net. Seleciona as duas interfaces que vão participar desse agrupamento. Vamos cá o nome, vamos colocar aqui a scuse portgrup1 se você estiver usando o VM, para fazer VMotion, marca logo aqui avança, seta o endereço IP dele 9.2.168 168.1, botar uma rede imposta uma rede do NAS, NICE, uma rede Sun, SAM mas que é 255 255, 255, 0 e OK então, tá cá. Ascase Port Group 1. Com duas interfaces. Dá o um Fint. E aqui tá ela criada. Agora a gente vem em Propriedades. Adicionar. Adicionar mais um VM Kernel. E novamente. Configurações parecidas. Ascase Port Group 0.2. next Bota interface da outra interface. Bota o endereço IP da outra interface. Desculpa. 2 1 um, 24, pode ser uma máscara menor, fica a seu critério e tá aqui então, o que é que falta agora? vamos editar essa interface aqui em nick Team e failover order o que é que a gente vai fazer? no port group 1 um, vamos usar somente uma interface, a outra a gente coloca aqui como não utilizada Dá OK E no Port Group 2 faz a mesma coisa Exceto que a gente vai trocar a ordem das placas que 1 aqui não vai ser utilizada Ok Dá um OK E fecha Pronto Agora o que, é que falta? A gente vem em História de Adapter Se você está usando o Provavelmente você já habilitou esse campo Dá um OK ele vai dar aqui um refresh, pronto, habilitou aqui, vem agora em propriedades, configurações de rede e adiciona os dois port groups, coloca um, você vê que tá ok aqui e coloca o outro, adicionou, fecha, ele vai dar um rescan, Já prontinho, então tá aqui. Virtual Network Adapter Post Group, tudo de acordo. E aqui você vai colocar o endereço do seu servidor SCANSY. Ok, voltando cá. Bom, a configuração é só isso. Recomendações: quando você for utilizar, sempre utilize cabos Cat6, se possível certificado que aqueles cabos já prontos a gente acha por aí é, é mais seguro do que você crimpar o seu próprio cabo. Utilize switches Gigabit, switches Gigabit, porque por exemplo, se você for utilizar para fazer VMotion isso aqui é essencial. Fica muito mais rápido. Acho que não dá pra fazer VMotion em rede fast. É, é tortura. Problemático. Habilite Jumbo Frames. Por quê? O Jumbo Frame vai ajudar muito. Você vai ter uma menor quantidade de pacotes. E menor tempo de view. Aqui a gente tem a descrição dos Jumbo Frames. Aqui ó. É, são quaisquer quadro Ethernet que possuem um payload maior que 1500 bytes quando você ouvir falar em jumbo frames, pense em qualquer quadro que possui um payload máximo de 9000 bytes então, se você coloca 9000 bytes você aumentou o tamanho do seu pacote em 6 vezes você pega 9000 aqui e divide por 1500 vai ter um valor igual a 6 então, você vai ter muito menos pacote passando na sua rede e o envio consequentemente será mais rápido é, antes de tudo verifique se todos os equipamentos suportam o jumbo frame no caso a origem que é o seu servidor o switch tem que habilitar ele também e o destino o cara que vai subir o pacote na outra ponta se todo mundo tiver ok, habilita o jumbo frame e só isso valeu galerinha e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.